Fala galera beleza eu sou a Adzuki com mais um vídeo no canal. E hoje vim dar um aviso meio triste sobre o nosso canal. Bem como alguns sabem eu tô com problemas nesse canal, e com isso eu não consegui arrumar ainda. Mas acho que não tem mais jeito de arrumar. Estou mudando de canal e esse só vai ficar para guardar os melhores momentos do canal e de jogos. Animações e tutorias que marcou a história, e a vida do pessoal que me acompanha 10 que eu tinha só 200 inscritos. E está comigo até hoje. É tá difícil para mim começar tudo do zero, mas eu tenho esperança que nesse novo canal dê certo. O link vai estar tá na descrição e nos comentários fixado. No novo canal também tem um vídeo explicando um pouco sobre o problema. Obrigado a todos que puderam ajudar nesse momento difícil para mim e para os outros.